Vale a pena, com certeza, vir é, fazer essa experiência, além de estar com pessoas que são muito acolhedoras. É uma experiência que você se aproxima de Deus também. Então, é muito bom. Mostre-nos, Senhor, e faça-nos cada dia gostarmos mais de Jesus. Uma experiência maravilhosa. A gente faz muitas amizades novas. A gente percebe que a gente não está sozinho, que a gente tem Deus, que a gente tem pessoas que nos entendem. É uma nova experiência de ter uma nova família. Conceda, Senhor, o Teu Santo Espírito, dando fluência de pensamento e de comunicação para que possa impressionar as pessoas e muitas sejam... Se então, eu não viesse, eu ia me arrepender, porque é muito bom. Porque além de você ter comunhão com Deus, você não passa vergonha, você tem aquela vergonha. Você pega e você começa a falar com outras pessoas, começa a perder vergonha. Então isso é muito bom também. É uma experiência super da hora, super boa. Cada comportagem que eu vou né é uma experiência nova. Além de você vender, né você pode estar elevando a mensagem para as pessoas. Minha primeira comportagem, eu, eu também estava meio desanimada, né? Mas aí eu falei, não, eu vou fazer uma nova experiência, né? E eu digo para vocês que eu fui mesmo desanimada. E agora todas as comportagens de férias que tem, eu vou, porque é muito bom, gente. Você que é jovem, ou mesmo idoso, sei lá, qualquer idade, você pode vir que vai ser muito legal. Você tanto vai aprender a falar de Jesus, né? A para as pessoas, quanto vai ganhar um dinheirinho a mais, né, que sempre é bom e vai ser muito bom você estar vindo participar com a gente a Também!